galera, eu reagi a esse clipe alguns dias atrás no canal, inclusive tem vídeo, vou deixar indicado aí no cantinho, do Trainwreck mostrando a coleção dele de 6 milhões de reais de cápsulas de 14 2014 e alguns adesivos, mas uma outra cápsula chamou a minha atenção nesse container dele, porque ele tinha 40 cápsulas de adesivos chamadas ali, Sticker Capsule 2 né? ou a cápsula de adesivos 2 do CSGO, apesar desse investimento nessas cápsulas dele ser bem menor se comparado com as Cápsulas de K2014, ele tem mais ou menos 5 mil reais investido nessa cápsula apenas. Eu fiquei analisando aqui, possivelmente essa é uma nova cápsula de K2014, cara. Ela foi de 10 centavos pra 140 reais nos dias de hoje. Comprei uma dessa cápsula, deixei uma ali no inventário, vou deixar ela estocadinha, possivelmente com o alvo de ter todas as cápsulas do CS, pelo menos uma unidade de todas, né, pra um futuro próximo aí. Ei, você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skin?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 Temos o um vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa Com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito o que chamou muito a minha atenção aqui Com a chegada do CS2 essa cápsula Pode valorizar muito por causa Do adesivo mais caro Que ela dropa e que só dropa nessa cápsula Que é uma cápsula descontinuada De 2014 É uma cápsula muito antiga. A gente teve o um anúncio do CS2 2 no dia 22 de março e ela deu um pulo nesse dia, ela foi de 115 para pra 138 essa cápsula, depois deu uma corridinha e depois voltou a subir de novo, reparem ó. e aqui tá a ordem de preço dos adesivos, na realidade poucos vão dar profit, apenas o banana foil e o crown foil mas se você não pensa em investir em crown foil e mesmo assim acha que o adesivo é bonito e pode valorizar ao longo do tempo, você pode pegar uma fração de preço que você pagaria no adesivo pra ter a cápsula e mesmo assim tá tendo retorno no seu investimento no futuro caso o crown foil suba e uma comparação rápida que a gente vai ver no um lado da tela tá o crown foil do CSGO e do outro lado direito tá no CS2, os adesivos brilhantes, que é o caso do crown foil deram realmente uma saltada na luz, cara na luz tá sensacional, o dourado tá mais realista, a gente vai ver o crown nas skins também, quando as skins do CS2 pegam a iluminação direta do sol, velho, o crown colado nelas tá insano, o diferente do CS2 CSGO que não tinha esses efeitos então eu tô confiando muito nesse sticker o Crown Foil para valorizar a longo prazo aí com a chegada do CS2 que a gente sabe, a gente tem certeza na verdade que stickers brilhantes e holográficos melhoraram no CS2, ponto. Não sei se eu confio para encher tipo assim uma unidade de armazenamento inteiro dessa cápsula hoje, né, até porque não é muita gente está tá fazendo esse investimento nessa cápsula em específico, mas estou analisando aqui essa cápsula vendo se a galera tá comprando bastante ou não no mercado da China e no mercado da Steam mesmo, né, e a gente pode ver tem 800 dessas cápsulas à venda, não é uma cápsula ainda muito rara, mas quem sabe não é uma cápsula que no futuro chega a custar mil reais, sei lá, velho. A gente viu o Crown of valorizar mais de 10% no último mês aí com a chegada do CS2 e nesse mesmo tempo a cápsula também subiu um pouco mais de 10%, então eu penso que é um investimento que por enquanto tá subindo devagar, mas se o Crown começar a explodir quando todo mundo tiver acesso ao CS2 e ver que realmente o sticker é lindo, a gente pode estar tá vendo essa cápsula aqui explodir de preço, acompanha o o caso ele suba bastante. O que, que você acha? Você acha que a cápsula tá muito cara ou não? Porque ela já passou de r$100 reais, né? Mas a gente tem que analisar o Crawfile custando 3 mil. Então, se você compra uma caixa de r$100 reais, por mais pequena que a chance seja de pegar um adesivo de 3 mil, cara, é um puta lucro pegar esse adesivo no drop. E aí, será que essa vai ser a próxima cápsula a explodir de preço do CS? Você conhece outra cápsula que tá subindo bastante? Deixa aí embaixo nos comentários. Quero conhecer outras cápsulas boas aí para investir, quem sabe ganhar uma grana no futuro com elas. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Não esquece de deixar um likezão. Tamo junto, um abraço, falou.